Vou só ver mesmo, tô de boa. onde eu fazia, quando o Jair ficava comigo, lembra? Eu vim aqui pra olhar pra cara de vocês duas, vocês pernam um amigo... Oxi, jeito, eu sou linda, né? toda bonita, toda tô natural, que, que Opa, é o que é isso? Uma beleza, hein? Pois é. Realmente, de outro mundo. Entendeu? É, com certeza. Bem de homem. outro mundo, realmente. Linda, de outro mundo, De um mundo Parece assim, isso, bem mano. fora daqui, ninguém bem me conhece. Bem, e você com essa cabeça de brobra aí também, né? Ah, você não mostra nem a sua cara verdadeira, é porque você é feio pra caralho, né? Você não tem coragem Sim, de mostrar pra a cara eu dependo da sua salto. aprovação pra ser bonito, né, foda Ah, ele também <risos> <sou> o teu... <risos> Gente, já cortou, já cortou. Acho que é, a pra, não pega a visão tá aí, ainda, né? já, cortou. Vá, pô, já cortou. Vamos esperar o policial aqui pegar nossa multa e vá, pô, sair. Já corta isso daí, bora. Ele é tem tá, tá, tá de olho Bora, não tá? se mistura com essa gentalha. Tu tá? tá? não viu? Aí, então, tá gente, deixa eu explicar só isso daí. Ocorreu muitas situações... É, o Baixada, ele, ele já tinha me dito que o pessoal de abóbora era o pessoal da grota. <risos> e atualmente, eu, como que eu tô no servidor? Vejo grota, passo pro outro lado, entendeu? Ah, Bruna, não, não é nada assim. Eu só não quero fazer RP com essas pessoas. <risos> certo? Compreende? 10. Quando eu tive aqui essa atitude, não foi por achar que era X ou Y. Foi por ver uma abóbora... O baixada já tinha me dito que era grota. O que, que eu queria com as meninas? Ignorem, evitem fazer RP com essa pessoa. Ponto. Entendeu? Foi só isso. Não foi nada demais, nada pessoal, nada... Não sabia nem quem era. Foi quando eu... Porque, tipo assim, imagina, a gente tá conversando. Vem uns caras mascarados, fica ali do lado, escutando, pá. E eu já pensei... Vai dar merda. <risos> E eu não quero me estressar, gente, só queria evitar, por isso que eu fui lá e já cortei. Falei, meninas, ignorem, vamos esperar o, o policial e vamos vazar, entendeu? Porque eu não quero fazer RP com essas pessoas.